Fala galera, tudo bem com vocês professor Alisson Barros aqui, mais uma vez entrevistando uma aluna nossa aprovada em um concurso e vamos logo começar com essa entrevista, eu tenho a honra de trazer para cá a Giovana Forte, Giovana seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite, bom dia. Boa dia Giovana, vamos começar esquentando um pouco, é, em qual concurso você passou em qual posição? Passei no Tribunal Regional do Trabalho, TRT, da Quinta Região, em primeiro lugar. Olha ba... só. Saiu quando o resultado? resultado saiu... Acho que faz uns três dias. Acho que foi na dia 1º, saiu no dia 1 de fevereiro. Quanto, tu... quanto fez a prova, tu imaginou esse resultado? Jamais, jamais, jamais e aí eu tava até é, eu bem não ia fazer essa prova né e aí eu vi a tua o teu vídeo é, falando sobre isso né sobre esse concurso que é e tudo mais e que e dando assim um tapa na cara de que concurso é aposta que você tem que que ir e que você não pode é, subestimar, né? Falou que os psicólogos têm autoestima baixa, que nunca acham que vão conseguir. E eu fui uma dessas. Mas, felizmente, fui fazer a prova. E realmente é, a minha meta, assim, quando eu me inscrevi, era ficar entre os dez primeiros. E aí acabou que eu fiquei em primeiro. E foi realmente algo que eu nunca imaginei. Foi uma surpresa, assim, boa demais. Por que você não ia fazer a prova? Porque... Era cadastro reserva. É aquela coisa que você até falou no vídeo. Metade desiste daí. E, é, e como tinha o TRT do Espírito Santo também, junto, aí eu teria que fazer... Eu fiz as duas provas no TRT do Espírito Santo. Eu passei também em 13º. Olha, olha aí. E aí, nesse da Bahia, eu passei em primeiro E aí eu fui fazer as duas provas e aí eu fiquei pensando, caramba... É, uma foi em um domingo e a outra foi no outro. E aí eu fiquei, nossa, eu vou gastar muito com avião, hospedagem, locomoção, comida, nas duas provas. Então vai ser um mês muito pesado. E eu fiquei pensando se eu decidiria entre uma e outra ou se eu faria as duas. E aí acabei que decidi enfrentar e fiz as duas e aí, primeiro saiu o resultado do Espírito Santo, porque como não teve redação, acho que foi mais rápido, embora a prova tenha sido depois, o resultado saiu primeiro. E é, eram justamente 13 vagas para o cadastro de reserva, e aí eu fiquei na última, e eu fiquei super feliz, porque para mim já tinha sido uma super conquista. Caramba. E aí, depois eu eu falei, ah, eu nem acredito caraca, caraca, no, no TRT do Espírito Santo o primeiro lugar também foi aluno nosso, depois vou fazer a entrevista com, com ele. É... Giovana, me fala um pouco dos seus resultados até agora nas provas, nos concursos. Quantos concursos já fez? Pois é, é... essa ideia de, de trabalhar no serviço público já era algo que eu tinha antes de me formar. Então, é... eu me formei no meio do ano passado, faz uns seis, sete meses que eu que eu tô graduada, mas eu já estudava para concurso há dois anos. É, mesmo antes de... Na faculdade de... você estudava já para concurso? Estudava. Só que na área específica de psicologia fazia um ano. O meu primeiro concurso que eu fiz na área de psicologia foi o da PM, do Ceará, que foi hum. no, no começo de 2021. Não, no começo de 2022. Isso. No começo de 2022. E aí eu passei para fazer o taf e aí foi aquela loucura de preparação e não consegui passar no taf. Então para mim foi uma frustração muito grande, mas eu tinha um objetivo e eu precisava recalcular minha rota, né? Eu não, não podia ficar esperando. E aí logo assim, logo em seguida que que passou, todo, porque a prova foi em março, mas tudo até o taf e tal foi lá para junho e julho, que acabou. E aí já é, logo que acabou, saiu o edital do TJ Piauí, e aí eu fiz a prova do TJ. Você foi é. direto emendando o PM Ceará, TJ Piauí? É, inclusive no, no da PM Ceará, eu tinha estudado por outro, outro curso, e eu não tinha curtido muito, sabe? E aí eu conversei com uma amiga minha também, lá da UFC, que tinha passado nesse concurso, foi para o TAF junto comigo, e também tinha sido o primeiro concurso dela em psicologia. E aí ela me recomendou Psicologia Nova. E aí eu confiei na propaganda boca a boca, né, que é a melhor que tem. Falei, ah, então, já que eu não me dei muito bem com outro, vou tentar esse. E aí desde então fui nele até agora, assim. Fui no Psicologia Nova, no TJPI e nos dois TRTs, que eu fiz. E aí, no TJ eu fui é, aprovada, né, também, mas não foi como eu gostaria, assim, eu fiquei numa posição que não foi tão legal, fiquei em 45 quinto é, Mas tiveram uns percalços, assim, no caminho, né, e aí acabou o TJ Piauí, eu pensei, tá, e agora? para onde eu vou? E aí, eu fiquei com essa, com essa ideia e fui fazer os dois TRTs, que era um em um domingo e outro no outro, com um intervalo de sete dias, conciliei os estudos, né, porque era a mesma banca, tinham editais parecidos, então conciliei, fiz os dois e fui aprovado nos dois e nesse em primeiro, né, que foi o, o, a maior conquista, assim, até agora. Foi, é... foi uma, uma carreira curta, né, porque você vai continuar fazendo concurso? pretendo, porque não assim, é a carreira curva, não, continuo fazendo concurso, beleza. Isso, é, uma carreira que ainda não acabou, né? Porque inclusive ontem, não, hoje, ontem, domingo, hoje é a segunda. Ontem eu teve a prefeitura de Saquarema, eu fiz também. É, porque eu tô aqui, tô no Rio, aí eu ah. Ah, Não, tô você Ceará. Você é do Brasil então, né? É, eu Sou de todos os cantos. <risos> e aí fiz também, porque justamente não estou na intenção de, de parar agora, sabe? Que eu venho num bom ritmo, já estudando. E aí... para uma é... FGV para uma IBAN. O que houve? <risos> é porque é uma banca até assim, bem difícil de acessar. Porque tem pouquíssimas provas. Pelo menos na área de psicologia eu não tinha encontrado... É, nenhuma, mas eu fui estudando, eu mesma montei o meu O meu cronograma, uhum. fui fazendo, pegando dos meus outros PDFs do Psicologia Nova e olhando para o edital, olhando para o PDF, organizando, e aí até que consegui fazer um, um bom estudo, e deu certo, assim, não saiu muito resultado, né mas eu corrigi aqui o gabarito e acho que foi bem assim, na parte de psicologia, foi bem. Foi. IBAN. Iban é complicado, nossa Eu acho mais fácil passar no concurso Você passou, claro, foi muito difícil A prova uh -huh. não, foi compl... não foi tão trivial Assim, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco Mas na Iban é uma loteria É coisa de louco PM Ceará não terminou ainda não, né? Tem uma fase, ainda tem algumas fases pela frente Acho que talvez curso de formação Ah, é, tem curso de formação O que, que houve no TAF? A gente pode falar um pouquinho sobre isso? O que, que houve no TAF?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 algum concurso que tem TAF, não subestime o TAF. Eu vou mandar esse vídeo pro pessoal que tá estudando pra PM Minas Gerais, não é para subestimar. Doze segundos lá e você tinha uma segunda chance? Tinha, eu fui pro final da fila, tentei de novo, mas não deu certo. E foi isso, assim, eu... No dia foi bem frustrante para mim, principalmente porque eu vinha numa carga de estresse gigantesca. Todo mundo quer fazer essa prova tava assim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 não, na verdade, foi FCC, né? Essa... FCC. Isso, a FGV realmente é... Pô, é muito... É na FGV, desculpa, FCC. A FGV é muito, muito, muito complicada mesmo. É... Que, inclusive, vai ser, acho que vai ser a banca do TJ do Rio Grande do Norte, né? É. E aí eu estava fazendo umas provas da FGV, porque eu estava pensando nessa prova do TJ. E, meu Deus, é muito...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 Arrepiei aqui. Caraca! De é... nono para primeiro. Uhum, de nono para primeiro. Uau! Uau! Mas mandou muito bem. Muito bem, muito bem mesmo. Nem tu acreditou quando saiu o resultado. Nem eu. Porque... É uma coisa muito esquisita, sabe? De, é... de olhar para aquele PDF. E foi muito engraçado, porque quando eu abri o PDF, eu já fui procurando do meio para o final, né? cadê? Cadê meu nome? Não via. eu falei, caraca, eu não tive minha redação, porque só os 16 primeiros da Objetiva teriam a redação corrigida. E era a minha meta nesse concurso, né? Ter a redação corrigida. Eu falei, nossa, eu não fiquei nem entre os 16 primeiros. E aí, quando eu subi, tava lá em primeiro lugar. Fiquei de queixo caído na hora, comecei a me tremer toda Eu falei, como? Não é possível isso? E é uma sensação de não acreditar mesmo. De olhar várias vezes e e aí, na mesma noite, tive um pesadelo. Olha que olha situação. Eu tive um pesadelo, que tinha um TAF nesse concurso. <risos> <risos> Eu perdi o meu primeiro lugar. Eu... <risos> Traumas do concurseiro. Trauma. Trauma. Taf, TAF é traumático. Tu imaginou que um dia você estaria aqui dando essa entrevista? Nunca. Juro. assim Para mim, é... é uma realização gigante. Assim, porque, realmente... É, eu nunca tive essa ambição de, de estar em primeiro, né? Eu sempre quis ter uma vaga, eu sempre quis entrar, sempre quis passar, mas eu já tinha visto entrevistas com outros aprovados, e é muito, é muito interessante estar aqui ao vivo, assim, com você, depois de ver tantas aulas, assim, acelerado, você falando aqui no seu tempo. É muito bom. Tu pensa em fazer algum concurso hoje em dia, além do TJ do Rio Grande do Norte? Eu penso em. Eu tava cogitando fazer a, a PM de Minas, né? Mas ainda tô digerindo esse meu último. Os gatilhos, cuidado <risos> com os gatilhos aí. PM. É, e aí eu tô. Tô no momento. Como tem pouco tempo, assim, que sai o resultado, ainda tô no momento de mini férias Assim, eu me dei uma semaninha pra ficar mais tranquila. E aí. Vou pegar alguns editais, assim, que eu vi que também saiu o Ministério Público, do, lá para o norte, algum, não sei se foi isso. A Defensoria, Defensoria Pública do Pará. Pará, isso. Aí eu tô Vou pegar, assim, os editais, né, ver o que, que, que, que vai se encaixar melhor no plano de estudo que eu já venho fazendo, quais matérias eu posso aproveitar, e aí de, redefinir o que, que eu vou fazer daqui para frente, né, porque pode ser que demore, mas aqui que chame ano que vem, pode ser que eu chame daqui a três anos. Então, é, eu não pretendo parar, né? Pretendo e continuar. já entrou em alguma comissão de, de aprovados? Já tem o um WhatsApp do, do restante pessoal? Pois é, exatamente. Isso que eu estava procurando. Fui até... É, deixei um comentário lá no Instagram do TRT, que é quando eles colocaram que tinha saído um resultado, para ver se eu encontrava um grupo. Procurei no Telegram e não encontrei ainda mas eu estou tentando manter contato com eu fiz bem um trabalho assim de detetive e fui procurando a lista de aprovados do último concurso que foi em 2013 né, da FCC também para o órgão. E aí é, encontrei lá o nome da primeiro, do primeiro lugar e fui procurar para falar com ela e hoje está trabalhando no TRT e foi um alento. assim, porque era a mesma condição que eu tava que eu tô né de ter sido aprovado em primeiro lugar em concurso para cadastro de reserva. Ah, legal. O dela foi cadastro de reserva também? Aham. Uhum. Mesma Nossa. banda, cadastro reserva, em primeiro lugar, então tem semelhanças, e aí eu vi que ela, que ela foi chamada. E aí eu tô tentando manter contato com ela, já me respondeu, assim, a gente vai marcar uma conversa pra, pra eu saber, né, como é que tá o panorama do órgão, assim, como que eles pretendem, se eles pretendem chamar-se ela que está lá dentro, né, poder me dar alguma informação nesse sentido. Perfeito. Você está no caminho certo. Vem cá, o que a Giovana de hoje em dia aprendeu ao longo desse desse último ano, últimos dois anos, em termos de técnica de estudo, organização de material, interpretação de edital, banca? É muita coisa. Assim, Eu lembro que quando eu comecei a estudar para o meu primeiro concurso, eu... É... Eu tinha muito aquele estudo raiz assim de sentar, pegar a apostila, fazer resumo, tinha folhas e folhas de caderno, e não, não era muito flexível, sabe? E eu acho que a flexibilidade é um ponto importantíssimo para você ir bem é, em uma prova, de você saber avaliar cada ponto que você precisa mudar. Você não não pode seguir com o mesmo plano de estudo do primeiro dia que saiu o edital ao último dia antes da prova. Acho que o assim, meu maior aprendizado foi esse. De ir me autoavaliando e percebendo em quais matérias eu preciso dar maior atenção, quais eu preciso dar menos. É, organizar o meu ciclo de estudos. Eu gosto de organizar por tempo. Assim, por exemplo... É, se tal matéria eu tô com mais dificuldade, eu coloco uma hora dentro do meu ciclo, uma outra 40 minutos, uma outra 30 minutos, e aí vou passando de uma para outra, assim. Eu não estudo uma matéria por três horas seguidas. Sempre vou é, misturando e fazendo seguido, assim. E pra discursiva? E treino. Basicamente, eu tive, é, tive a sorte, assim, de de conhecer no YouTube também um professor muito bom para a prova discursiva. É, e aí eu assistia também as aulas dele em outra, uma outra plataforma, estratégia. Eu, eu estudava para a discursiva lá. E aí eu fiz um curso bem completo, assim, de preparação para repertório sociológico-filosófico, que é muito fundamental na redação da FCC. Então... Eu, eu fazia essa preparação com ele e fazia também uma redação por semana para conseguir... Tu lembra qual foi o tema da redação? Oi? Tu lembra qual foi o tema da redação? Deixa eu ver se eu abro aqui. Foi Direito à Cidade como Condição de Bem-Estar Social. Como é que tu desenrolou esse tema? Eu... Tinha... Assim, ele, esse professor, ele tinha feito uma live, acho que umas duas, três semanas antes da prova, e ele tinha colocado três palpites de temas que poderiam cair. Caraca! Aham. Uhum. E ele tinha um histórico já de, de sempre apontar para a direção assim, mais ou menos. E aí eu peguei, e desses três temas que ele, que ele tinha colocado, eu fiz um esquema mental, assim, do que eu usaria como argumento, como tese, como repertório, como conclusão, se, é, caso cada um desses caíssem, né? E aí um desses era direito à cidade. Assim, era em outro contexto, mas envolvia direito à cidade. E aí eu já tinha mais ou menos na minha cabeça, assim, quais... É, filósofos eu citaria, quais sociólogos eu citaria. Então, é, foi um texto que, quando eu abri a prova, não foi aquela sensação de desespero, foi uma sensação de alívio, de saber Mas... que eu queria fazer um texto bom sobre aquele tema. Depois manda um WhatsApp para ele, um no Instagram, um Instagram dele, para agradecer, porque assim, é a realização de qualquer professor. Uhum, já gravei até um vídeo, tá lá no Instagram dele, é, ele colocou de falando, né, como é que, como é que as aulas dele, o curso, ajudaram, assim, foram fundamentais para que eu conseguisse esse 100 e o primeiro lugar também. É um, foi um trabalho Sim. muito... Alguém mais tirou uma nota máxima de psicologia? Na... em psicologia não. Incrível, tu, tu deu um salto enorme, enorme, enorme, enorme, enorme. Enorme. E aí tu foi da, do, de uma FCC, né, corrigindo, uhum. para uma IBAN. O que, que você <risos> sentiu? Eu já fui fazer essa prova é, bem mais aliviada, assim, porque eu tinha conseguido esse resultado, então eu estava ainda num processo de, de alívio, de respirada, de suspiro. E a ansiedade é uma coisa que sempre me, me atrapalhava Até nas provas, de ficar, de me cobrar muito De ficar tentando, assim do, Dez minutos antes da prova, eu com 300 papéis Tentando enfiar coisa na cabeça E aqui, acabava que aquilo só me deixava mais tensa na hora da prova E aí para fazer essa prova, eu tava bem mais tranquila Assim, porque eu já tinha conseguido esse resultado, né Então eu tava um pouco mais confiante também E aí foi uma prova super leve para mim foi uma prova muito boa. Sem cobrança. É, sim, foi muito suave, assim. E aí eu corrigi aqui, e era, eram 40 questões, assim, foi uma prova rápida também. E aí, das 20 de psicologia, eu errei duas. Então. Tá muito bem. Nossa. Tá, tá no rumo, então acho que foi uma prova legal também. Na IBAN, não, vou encontrar ainda alguma banca, vou mandar uma quadrix pra você daqui a pouco. Pra ah, não. Não, <risos> ação. Tá bom, né? Eu vou continuar com o IBAN. Giovana, é, nesse seu caminho todo até agora, claro, você já teve, é, você fez essa opção de entrar no serviço público durante a faculdade, mas nesse caminho todo, que é solitário, às vezes você pega avião e aí dá aquela tristeza, dá aquela ansiedade, dá aquela chateação. Por que, que você não desistiu? Porque eu tinha um objetivo, assim, basicamente, na lata, é isso, assim. Eu queria muito... Eu ainda quero muito é, conseguir a estabilidade, conseguir um salário que a gente sabe que para a psicologia autônoma é, é bem distante assim, para a realidade da maioria, né? Então, assim, você começar a sua carreira com um salário de 12 mil reais, de mil reais, é algo muito distante, assim, para os psicólogos no Brasil. Então, eu tinha muito esse objetivo, assim, de que eu queria conseguir esse, é, um cargo no serviço público, e que eu queria essa estabilidade, que eu queria essa é, tranquilidade, de ter um, um lugar seguro, assim, para que eu tra pudesse trabalhar. É, então, isso tudo, por mais que alguns dias fosse difícil acordar motivado para estudar, porque... Realmente é uma montanha russa, assim. Tem dias que, que eu acordava pensando, vou fazer um bom dia de estudo hoje, vou dar meu máximo, vou conseguir, eu quero isso. E aí ia lá e fazia, e tinha dias que eu acordava com zero vontade de estudar, com zero vontade de estar ali com a bunda na cadeira, mas também ia do mesmo jeito, né, porque só tinha essa opção. E é um caminho... É... Bem, bem difícil, como você falou, porque não é simplesmente você escolher estudar para um concurso, sentar, abrir o PDF e estudar. Envolve muitas escolhas, envolve muitas renúncias, envolve muito é, desgaste assim, mental, envolve muito dinheiro, envolve investimento de todos os tipos, né? Então, você precisa realmente... Ter aquele objetivo e ir atrás, né? E perseguir e, e aprender, principalmente, no meu caso, a lidar com as situações que vão dar errado. Como o TAF, que vão acontecer, que fazem parte do, do percurso. Mas continuar no, no caminho, né? Porque, por mais que algumas coisas te insinuem que... Que você talvez pense que está no caminho errado, ah, reprovei um TAF, tá, não vou conseguir nunca. Algumas outras coisas te indicam que você está no caminho certo. É... Então, é isso, é seguir até chegar lá, porque eu também sempre lembrava de uma coisa que você falava, né, que fez 10 concursos para conseguir o, a sua aprovação e chegou. Então, esse momento chega, e aí o que me confortava era isso também. Eu sabia que se eu investisse naquele trabalho, uma hora eu colheria os frutos. E, e vai colher, né? A gente está esperando isso. Eu quero que você me prometa que você vai mandar uma foto sua, se não o termo de posse. <risos> Ficarei muito, muito feliz, muito honrado. Giovana, estamos chegando no final da nossa entrevista. É, o que, que você pode dizer para o psicólogo que está em casa... Sem perspectiva, se sentindo sozinho, desolado, enfrentando os dilemas da vida profissional. Posso dizer que eu também estou enfrentando os dilemas da vida profissional, porque é, além de, de estudante né, para concursos também, sou psicóloga clínica, então, é, eu sei bem como que é a dificuldade para se inserir no mercado de trabalho, assim, a gente sai da faculdade, principalmente eu, né, cabeça assim, de me formar, então já é um, um desafio muito grande você conseguir é, adentrar o mundo profissional, é, estudar, conciliar isso ao trabalho, eu sei que é difícil, mas se você tem essa, essa perspectiva, esse objetivo... É, faça o que for possível para você, no seu ritmo, no seu tempo, se você conseguir estudar uma hora por dia, duas horas, três, faça o que for possível e é, sempre tente se conectar consigo nesse processo, de entender como que está o seu ritmo, como que está é, o seu o seu ciclo de estudos, como é que você está rendendo, como é que você está aproveitando aquele material, é, qual a prova você vai fazer, o que, que vai ser mais vantajoso para você, e principalmente, corra os riscos, porque isso foi o que, o que me fez chegar aqui, né, talvez se eu tivesse tentado ir por um caminho mais seguro, mais, mais certo, né, de tentar procurar um concurso, sei lá, de uma prefeitura com 30 vagas, eu talvez tivesse conseguido, mas não seria é, tudo que eu estava imaginando, assim, de conseguir, né? Então, principalmente, é isso, assim, de aceitar que, que são... que são caminhos que não são lineares, né? A evolução não é, não é assim, ela é bem assim. Então, entender o seu processo, entender o seu ritmo, e no seu tempo e... Insistir, persistir e aceitar os riscos, porque é isso, é a aposta. E deu certo, e deu e certo. Deu... <risos> é, essa coisa de assumir o risco é interessante porque a gente não sabe quando vai dar certo, então às vezes a gente assume, mesmo sem expectativa, vai faz e dá, que acho que é bem a sua história, Giovana. Parabéns bem... mais uma vez. Qual que é o seu Instagram? É... pc Giovana Forte. Deixa eu me colocar aqui que a oxigiana com dois N's. Esse daqui? Isso. Maravilha. Assim, me despeço de mais uma entrevista aqui do Psicologia Nova. Próxima pode ser de alguém que esteja aí nos assistindo. Muito obrigado, Giovana. Quem quiser falar com ela, entra nesse Instagram aqui. Ela está aceitando pacientes novos, imagina. <risos> ter a possibilidade aí de ter como psicóloga a Giovana, que passou no um concurso, teve uma série de bons resultados, e eu acho que nós não vamos, é, sei lá, nós não vamos ficar sem notícias dela, porque provavelmente ela vai estar aí em outros concursos. Vou torcer. É... Talvez PM em Minas Gerais, vencendo o TAF. Olha aí. É um desafio pessoal. Ela sonha com isso, ela sonha com isso. É, tem é um bestelho. É. Um grande abraço, fiquem com Deus e vejo vocês nas próximas lives. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Tchau.